Olá, eu sou a Maria do blog Love Maria e hoje tenho um haul de 100 dólares para vos mostrar. A contactou-me para fazer um vídeo para vocês onde vos mostro 100 dólares em roupas deles e eu decidi fazer um bocadinho diferente porque o nosso canal não é só de roupa e acho que também não íamos gostar muito disso. Mas decidi fazer um criando fotos Tumblr com as roupas que eu recebi. Por isso, se vocês quiserem ver as fotos que resultaram deste vídeo e a roupa que eu recebi, é só a assistir e espero que gostem. Quero só dizer que eu tirei estas fotos todas sozinhas, eu utilizei o meu tripé com a minha câmera e, para tirar as fotos, como vocês vão ver nestes vídeos, eu usei o meu comando. Vocês podem usar também o vosso telemóvel com um tripé e o comando ou o por isso eu, à medida que o vídeo vai passando eu vou colocar aqui alguns vídeos preferidos uh, das pessoas que passaram aqui no canal como vídeos de como criar tripéis caseiros como tirar fotos sozinhas com o telemóvel e com o temporizador. Por isso eu vou deixar aqui alguns links de vídeos a passar. Que eu sei que são favoritos aqui das pessoas que passam pelo canal, por isso acho que vocês vão gostar também. Por isso vamos lá. Ok, podemos começar por estas calças que são muito, muito confortáveis. Têm um tecido perfeito. Não é muito fino, não é muito grosso. Acho que está perfeito. Ele tem uh, três rasquinhas aqui do lado, duas brancas e uma vermelha no meio, tanto no lado direito como no lado esquerdo. sei se vocês já viram muita gente a usar este tipo de fato de treino na rua e há várias formas de vocês usarem esta peça de roupa. Primeiro, há quem a use em casa é muito confortável, por isso percebeu completamente. Há quem a use no ginásio, há quem a use fora do ginásio da forma mais confortável possível, ou seja, isto e uma camisola, isto, uma t-shirt, por aí e há quem use isto de uma forma um bocadinho mais chique. E foi isso que eu tentei fazer. Eu usei estas calças e usei um casaco cavalo preto e foi esse primeiro, o primeiro look que eu tentei tirar fotos. Não sei se vocês conseguem ver pelo vídeo porque até não está muito mal, mas o tempo está muito, muito mal. Não há sol. E quando eu tirei, quando eu comecei a tirar estas fotos, só consegui tirar umas 4 até começar a chover, por isso eu consegui tirar estas fotos, mas depois acabei por ir para casa. E lembrei-me que tenho uma parede de tijolo que é basicamente. Uh, típico das fotos de Tumblr, por isso decidi aproveitar e tirar mais algumas fotos e adorei o resultado, acho que ficaram mesmo muito bem. Ela fica um bocadinho larga aqui nesta zona da barriga, não sei até que ponto devia baixar um tamanho. Eu pedi o tamanho M, não sei porquê, normalmente costumo pedir sempre S em tudo, mas pronto, são muito confortáveis, gosto muito de usá-las em casa e ser M não faz muita diferença, sinceramente, mas se vocês gostarem de uma coisa mais fit mais junto ao vosso corpo e se vocês usarem mais ou menos o mesmo tamanho que eu, um 36 por aí, aconselho-vos a ir para o S para ficar mesmo perfeito para vocês. A próxima coisa que eu vos quero mostrar, já vos mostrei no vlog anterior e é um conjunto super giro que é um top mais uma saia e não, não estava nada à espera que me ficasse bem ou que eu gostasse tanto, mas gostei mesmo muito, ele basicamente fica um vestido, desconstruído e ele tem um tecido mesmo muito bom e vê-se que tem bastante qualidade por isso, ponto a favor, adoro as cores, preto, branco e este rosa velho que eu gosto mesmo de utilizar, por isso para esta foto eu decidi ir para um fundo branco para tentar fazer-se pressaíram o mais possível este conjunto e decidi ir para a, a porta da minha garagem e funcionou muito bem, eu como já disse o tempo está terrível e não sei como as fotos ficaram mesmo de hoje e fiquei mesmo, mesmo, mesmo, mesmo muito contente. Por isso esta luz deu-me motivação para perceber que quando está assim mau tempo não significa que eu não possa tirar fotos, por isso fiquei mesmo muito contente e espero que eu me lembre deste dia para os próximos dias se tiver assim mesmo, mesmo muito mau tempo. Uh, e é isso! Este este conjunto é um M e fica-me perfeito. Se vocês forem um bocadinho mais manguinhas que eu, aconselho-vos o S que aposto que fica perfeito. A próxima peça que eu vos quero mostrar são estas calças uh, xadrez e elas são muito, muito confortáveis. E tem um tecido meio elástico, por isso ajusta-se perfeitamente ao vosso corpo, mas não é um elástico forte, por isso não, não vai fazer ficar desconfortáveis, nem vai ser muito apertado. Este é um M e fica-me perfeito, ajusta-se mesmo ao corpo. E fiquei muito, muito contente. Este tecido é um bocadinho mais fino e é muito fresquinho, por isso vai ser perfeito para o verão. E para a foto que eu tirei com elas, eu decidi usar também um top que eu recebi das e Este top é super delicado, super fofinho um top básico que toda a gente devia ter no armário. E vem aqui com uma rendinha super querida, aqui embaixo. E tem aqui um detalhe nas costas muito, muito giro. É, é como eu disse, é um top básico que toda a gente devia ter e ela é super fresquinho também, por isso perfeito para o verão. E decidi juntar as duas coisas porque achei que ficava bem e porque não? Por isso, nesta foto eu fui para um fundo que não é propriamente muito bonito, é uma parede branca um, por isso, eu tentei criar uns ângulos diferentes e tentei fazer com que a parede começasse grande e depois afunilasse para o fundo. Dessa forma, eu queria uma perspectiva diferente que fica muito melhor. Por isso, as calças já têm um padrão muito engraçado e uh, o top já tem uma cor bastante chamativa. Por isso, por isso eu não achei que ficasse muito mal o fundo ser muito, muito simples. Porque estas peças já são bastante chamativas, por isso espero, espero que tenha ficado bem e que as peças consigam os distrair do fundo horrível. Por isso, próximo, próxima peça. A próxima peça que eu vos quero mostrar é um estilo uh, cinzento, perfeito. tenho um tecido tão, tão bom e forte e fiquei mesmo muito uh, surpreendida. E tem estas alcinhas fininhas que acho que fica mesmo muito bem e atrás tem um decote gigante uh, nas costas e tem aqui um lacerote também nas costas e acho mesmo mesmo perfeito. Ele é um M, o que eu achei bastante estranho porque normalmente usam um S, M mais ou menos, e achei que eu tinha que não ter gordura nenhuma no corpo para isto me ficar bem. Por isso, não sei até que ponto faz sentido isto ser um M. Eu comprei um M para ser um bocadinho mais largo, mas ele é mesmo justo, justo, justo ao corpo, por isso. Eu gosto tanto deste vestido, que eu vou tentar perder um bocadinho de peso para usá-lo, porque ele é mesmo muito chique. por isso vocês estão a ver como ele é mesmo perfeito, e como eu acho mesmo perfeito. Uh, parece forte, e como eu disse, ele não fica muito bem, por isso o que eu fiz foi usar um blazer, um blazer preto por cima e acho que resultou mesmo muito bem e fiquei mesmo, mesmo contente com o resultado para o fundo eu decidi colocar à frente de árvores de fruto por isso ficou um ambiente assim mais verdeado com umas pontinhas de cor nas flores e acho que resultou mesmo muito bem e como eu vos disse, este vestido é perfeito e fiquei mesmo muito contente com ele embora não me sirva muito bem mas vou fazer tudo para conseguir Servi nele para o verão porque ele é mesmo perfeito e eu gostei mesmo dele. Por fim, eu tenho aqui outro vestido para vocês. Este vestido é muito bonito e ele é muito fresquinho, com um tecido bastante forte até, mas é, nota-se que é mais para o verão. E ele é super rodado, por isso eu queria-vos um vestido princesa. Ele é muito largo para mim na zona do peito, por isso que eu vou fazer é cortar um bocadinho para ele ficar mais justinho ao peito e acho que vai ajustar muito bem. Eu vou usá-lo de certeza muitas vezes no verão porque é mesmo muito, muito bonito. Para este vestido eu tirei vários tipos de fotos, eu tirei uma foto mais de retrato onde via só a parte de cima uh, do vestido e coloquei a cámara um bocadinho mais para baixo e a apontar mais para o céu, e acho que as fotos ficaram muito engraçadas, mas depois queria apanhar um bocadinho mais vestido, por isso sentei-me umas escadas e com uma parede branca ao meu lado para rebater um bocadinho a luz, porque estava muito, muito escuro. E acho que estou muito bem, as fotos ficaram com um brilho bastante bonito e achei as fotos mesmo giras, por isso digam-me qual foi a vossa foto preferida, que eu gostava mesmo muito de saber. Por isso comentem, façam like e subscrevam-se se ainda não somos subscritos aqui no canal, porque ajuda imenso e adoro ver o canal a crescer com vocês, por isso é isso. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo e vemo-nos no próximo.